Topa. bá, bá cunhado, nio. Bak, não espera aí. Vai, te acordes, Sandro? Vou cantar no meu caro... Ai... Ale! Vou cantar no meu caro... Ale! Vou cantar Essa é a mais parada. Estão pronto, chegou. Tentou-se a passar nunca pode voltar Recorda-te toda esse mal Que já fizeste Te arrependo E tentas voltar atrás Mas os tipos Que te pedem uma grande letra mesmo! não <coughs> direto! e na um bocadinho também de pesadro! à Oca... sorte! Pá. O emis, Lucas! A sorte! uma grande letra, juro-te! anda! catei! Porque... Sorda, pô! Olha, isso limpa-se sozinho. Porque era os teus olhos, afando o teu cabelo, afando o teu sorriso. Quando eu te tinha a tia, era pano de vida. Ale! Porque era pano os teus olhos, afando o teu cabelo, afando o teu sorriso. Quando tu tinha a tia, era pano de vida. Vamos safar uns para os outros. Anda, canta aí, Sandro, canta aí. Está corre. como Vou cantar no Sorte. Tu lembra-te que sonhas, sonhos, que vão sou são santo-negros. Tu, Tudo aquilo que sonhas, ai nunca mais poder voltar. Tu lembra-te que só existe, é o amor que há, o único mais forte. Eu tenho-te, te amo, a minha vida, meu amor, tanto te quero. Espetáculo, pá. Dá-lhe, dá-lhe, Sandro. Umas cada um, pá. A nota, Ai, bebe, é a tiga. Essa é a algum Essa a Recordo de momentos quando Agora me encontro Para tu encontrar o e vivo por o Olha. Eu tenho, deixa eu, o guarda que eu tenho. Agora apanha. Isto pega, hã? Tenho isto aqui para fora. Aquela me faz os pães. Ela olha pra mim como sou a Ela <risos> Não sei. se sei. Não sei. Encontramos sozinhos, falta-vos nos sozinhos. Eu é. sinto pena, eu sinto pena, porque estamos sozinhos e não tem.